Doidinho, assim, coçando, possando, dizer algo. Hein? O que você acha do mercado brasileiro, no sentido assim, é, eu e o Cal, a gente tem conexões e proximidade com muita gente da comunidade de retro games que gosta do MSX. Tem muita eu gente amo, que gosta acho, amo, do amo. O ZX Sinclair, tem gente que gosta, enfim, Caramba. do Apple, tem de tudo. É, hum. O que você acha da comunidade retro? Você acha que ela é, é um, um nicho muito interessante para quem está querendo... É, desenvolver começar a desenvolver ou quem já está com alguns anos aí nas costas de desenvolvimento de jogos ah, sobre a comunidade retro eu acho é, eu acho que é uma comunidade muito muito proativa muito ativa no Brasil né é muito legal eles têm eles têm uma como é que se fala É uma comunidade muito viva. Uhum. Tem muito material sendo produzido sobre retrogame. Tem muito influenciador de retro game, né? Tem muito cara uhum. que coleciona. Nós temos uhum. canais, referências no Brasil, né? Sobre isso. Sim. O próprio Dropper de Jogos fala muito sobre retro game. Obrigado o... de vocês, né? <risos> Posso falar de outros canais aqui? Pode não, tá liberado, inclusive tá liberado, né? É até falar, eu acho que o, o Renato De Giovanni tem um trabalho importante, o Marcos Garrett fez documentários a respeito disso, tô citando aqui, são pessoas uhum. que são apoiadores nossos, mas eles são outros canais também, o Arthur Palma que tem a, tem a, a, o, o canal dele de YouTube que também ajudou o Marcos a fazer esse trabalho também trata de retro gaming. Eu acho que ah, a própria revista Warp Zone, aqui já trouxemos eles para entrevistas aqui. Tem uma comunidade maravilhosa formada em torno. Eu acho que o Drops ainda fica meio no, no meio do caminho, né? A gente às vezes às vezes fala de retro, às vezes a gente fala é dos porque, últimos é lançamentos. O Drops, é, o Drops, a área dele na verdade é é, a, é a jogo, brasileiro. Geek, né? Geek jogo brasileiro, né? Geek jogo brasileiro, e jogo brasileiro. isso é ótimo. Inclusive muito obrigado, muito obrigado. Imagino que é isso. Vocês sempre na verdade Desde muito tempo atrás, vocês estão apoiando a gente, na verdade, né? A gente começou a desenvolver um game chamado Mikura, é, que é de um povinho que muda de cor e tal. É, a gente lançou ele para Android há muito tempo atrás. Nem era Kanji, na verdade, era só eu e Diogo, é, Bazante. E vocês falaram do jogo no Drops drop de Jogos. É, depois a gente começou a, ficar, a criar um remake do Mikura na Unity em 3D. E vocês falaram dele no Drop de Jogos. E quando a gente falou do Kickstarter do Rony, vocês falaram dele também no Drop de Jogos. Então muito obrigado. O apoio é. de sempre no Drop de Jogos. A ah, você é o Caio Tóquio, claro. Que era o que eu falava. Eu falava com ele no Facebook. Caio, ó, tem uma novidade. <risos> <risos> tem um jogo aí que a gente tá fazendo e tal. E muito obrigado. E tem outros, tem outros canais que eu, que eu considero muito assim. O Windy Gabo é um canal muito, é um canal Absurdamente com uma qualidade incrível. Sabe? Uhum. Pequeno, mas com uma qualidade incrível. O diga boa. Ele, ele fez um gameplay do Rony, explicando direitinho as coisas, sabe? Depois uhum. que teve entrevista com a gente também, foi bem legal. O bunker do Marco também fez um gameplay, uma live fantástica, bem engraçada. Inclusive, ele e a esposa jogando o Rony. Conseguiram zerar o game depois uhum. de umas quatro horas de gameplay. Foi, foi legal. <risos> o... E aí tem canais maiores, né? Como o Kenny, Kenny TV, não sei se você conhece. Não. Kenny TV, ele, ele, ele é retrô e não é retrô, assim. Na verdade, ele foca muito em Sonic. Uhum. Mas é um cara... Gente fina demais, sabe? Ele apareceu no Festival de Retro Games Brasil. Uhum. Retro Games Brasil, lá em São Paulo. Uhum. Jogou o Ronyo lá na televisão, de tubo, no Nintendinho. Gostou que só falou com a gente. Eu reconheci ele como youtuber, mas não falei nada. Uhum. Né? também não, não fica chato, né? O cara chega claro. lá, e aí, cara, não sei o que. Ele jogou, deixa ele jogar, se divertir, depois eu falei com ele. Ele fez um vídeo fantástico sobre o game também, no YouTube. Que legal. O Elba do Fazendo Nerdice. Uhum. Conhece? É, pronto. Falou, Isso. mencionou o game no canal dele, foi massa. Ele jogou também no, no festival. O HG Quest, também da Rapzone, que é, que, é um, que é um cara que também participa do Rapzone, né? Uhum. O Rafael do Pode ou Não Pode, o Cosmic Effect, que é o Eric Fraga. Cosmic Effect é retrô raiz, né? O cara tem um uhum. monte de, de, de um mister, né? que, que ele chama lá. Uhum. <risos> A Moriá e o Sr. Wilson também. Que, que falam. O Sr. Wilson, que é o do Colônia Contra-Ataca, não sei se você conhece. Não, não, não conheço. O senhor Wilson é como se fosse o... Sabe o, o Angry Nerd americano, aquele Sei, cara. Sei, o, o Angry Nintendo Nerd, que virou É Angry isso, Game ué, Tudo isso, ele é o Angry Nerd brasileiro. <risos> muito bom. Deve ser engraçado pra caramba o cara com os lá. É massa, é dele. E a Moriá é, é, é muito massa também. A Moriá, ela foca muito em nostalgia, né, da década de 90 80 e tal. O Kleber é da Warpzone, né, pô. Claro, que... o Kleber já veio aqui. E... Isso. É isso, são os canais que, que eu tenho assim no meu coração, né. Que eu, pô, que massa, galera. Galera, é muito, muito massa, muito raiz, assim. E. Gente fina, né? De fácil acesso e sem frescura, e a gente conversa e é muito massa. Ah, tem tem o, o Apert Start também. O Ed do Apert Start. É um cara muito gente fina, eu conversei com ele. Uhum. O pior canal do mundo. É o nome do canal. Esse nome é ótimo. Esse nome é ótimo. <risos> pior canal do mundo. É um canal daquele resistente. O cara, é, cara é bem diferentão, assim, sabe? Ele, ele faz as coisas de uma forma bem diferente. Mas é interessante. Enfim, é, é isso. A, a comunidade retrô é fantástica no Brasil. Eu acho absurdamente... É, é, absurdamente boa. E, respondendo o que você falou, o cara que começava a fazer um jogo, eu não vou dizer pro cara fazer um jogo retrô. Sabe? Uhum. Eu acho que... Porque primeiro, é difícil. Cara... Não, não é porque é difícil. É, é porque, quando a gente fala de jogo retrô... Não necessariamente o cara vai fazer para um console retro real, entendeu? O cara uhum. pode fazer um jogo retrô para Nintendo Switch, para PC. Sim. Né? Um jogo que, que seja retrô. é uma estética que, inclusive, pega muito bem no Brasil, né? É. Tem muito jogo sendo lançado no Brasil Retro. Né? Tá uhum. ligado? Pela. Aqui, o Byte, é uma publisher daqui. Sim. E ela tá lançando muito game pra suíte de empresa da galera daqui que faz muito, faz muito jogo com visual de Game Boy, com visual, né? De. de... Super Nintendo e tal. Uhum. E, e o, o retrô é isso, na verdade, né? O, o jogo retrô, o que é que é o jogo retrô? É a estética, como você falou. Uhum. Não necessariamente o cara fazer pra um NES, um Nintendinho, um Game Boy clássico ou um Mega Drive, um Super Nintendo. É, eu acho que o cara que tá começando, o cara tem que primeiro... É, se o, se, claro, o ideal é que o cara te, te, esteja em equipe, né? Uma galera que esteja na mesma vibe dele pra poder fazer algo né, legal. O meu conselho é, faça algo simples, pense em algo que uhum. você queira fazer de verdade, que você goste, para poder, a motivação durar, né, durante o projeto, uhum. que senão a motivação realmente cai, cai bastante uhum. depois de uns meses de trabalho. É, é isso, pense em algo simples, é o que você queira fazer e, de preferência, se puder, se puder, o mercado agradece se for algo o mais original possível, né. Que, que não seja um clone de alguma coisa. Assim. Tenta inovar em alguma coisa. É isso. Não há regra. Eu não vou né? dizer o que o cara tem que fazer, mas se for possível, o mercado agradece.